Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca Deluca e eu sou professora de Geografia do sexto ano. E na aula de hoje iremos aprender sobre a hidro hidrografia. A diferença entre mar e oceano, os rios e as bacias fluviais, os lagos e as bacias lacustres. Hidrografia. Quase dois terços das terras imersas, aproximadamente 100 milhões de quilômetros quadrados, estão no hemisfério norte o chamado Hemisfério Continental, ou Hemisfério das Terras. E os outros 50 milhões de quilômetros quadrados de terra imersas, que são apenas um terço de área total dos continentes e ilhas, estão no Hemisfério Sul. Aqui no Hemisfério Sul, o Hemisfério chamado Hemisfério Oceânico, ou Hemisfério de Águas. Então aqui temos um mapa para representar isso. A parte norte do, do nosso planeta, o hemisfério norte, é composto. Tem a maior parte de continente, de terra imersa no nosso planeta. Já o sul tem mais oceano, é por, tem mais água. E o continente, as terras imersas do hemisfério sul, é menor em relação ao hemisfério norte. E aqui temos a superfície total da Terra que 3% do, da superfície do nosso planeta é formado pelo Oceano Glacial Ártico. Já 17% é formado pelo Oceano Atlântico, o oceano que banha o Brasil. E 35% pelo Oceano Pacífico, 15% pelo Oceano Índico e 30% são os continentes, ou seja, as terras imersas. Então veremos agora a diferença entre mar e oceano. O mar é a parte do oceano em contato direto com o continente, portanto, com maior influência continental. Então, temos aqui o um, um planisfério. Uh, com a água do oceano que banha os continentes, que toca nos continentes, é chamada de mar. Ou seja, quando vamos à praia, aquela água ali, quando no, nos banhamos, ali é o mar, que é a parte do oceano que toca no continente, que toca nas terras emersas. As principais diferenças entre mar e o oceano estão na profundidade, na salinidade, na densidade e na temperatura das águas. Ou seja, por exemplo, na salinidade, que no mar, que é a água que toca o, o continente, é, a quantidade de sal é menor, é mais baixa do que no oceano, no oceano inteiro. E a profundidade do oceano é muito maior do que a do mar, que a parte, mais uma vez, que toca o continente. E também a temperatura das águas, que ao longo do oceano se torna mais fria em relação ao mar. E agora vamos ver sobre os rios e as bacias fluviais. Os rios nascem em fontes lagos ou mesmo em outros rios. Todo rio pode ser observado de duas maneiras. Pelo perfil longitudinal e pelo perfil transversal. Perfil longitudinal é pelo perfil vertical e transversal seria horizontal. Então aqui temos um exemplo, a nascente, aí o, o rio vai pelo curso superior, curso médio, curso inferior, pelo delta, que é o deposimento de sedimentos e a foz e deságua no mar. Então vamos ao nosso primeiro exercício de fixação da nossa aula. Que tem a questão que é: como é chamado o hemisfério onde está localizado o Brasil? Eu vou dar um tempo para você responder essa questão e daqui a pouco eu volto. Bom, vamos voltar aqui à nossa questão do, de, da atividade de hoje com a resposta. E eu vou repetir a questão: como é chamado o hemisfério onde está localizado o Brasil? O hemisfério das águas o hemisfério sul. Agora veremos os lagos e bacias lacustres. Entenda-se por lago uma extensão de água circundada por terras. Os lagos naturais formam-se da água que se acumula na depressão de rocha impermeável ou que é impedida de escoar por uma barreira. Quando o vulcão é extinto, é possível que sua cratera seja inundada por águas, formando-se assim um novo acidente geográfico, o, la o lago. Bom, o lago é o contrário da ilha. A ilha é uma porção de terra cercada por água. Já o lago é o contrário, é uma porção de água cercada por terras. Os lagos e baixias lacustres, de novo. Como os rios, os lagos podem ter origem numa fonte ou nascente. Ser alimentados por rios, afluentes... E se é a origem de alguns rios emissários. Bom, essa é a nossa conclusão. Concluímos sobre hidrografia, diferença entre mais e oceano, rios e bacias fluviais e os lagos e bacias lacustres. Essas são as nossas referências. Espero que você tenha gostado e aprendido da aula. E até a próxima!